É, bom dia a todos, eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a cura, sobre espiritualidade e cura quântica estelar e hoje eu vou falar, estou aqui no meio do mato, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu estava lendo aqui no, no Experiência Morontial, do Rodrigo Romo, tá? que diz respeito à cúpula de cristal. É, a cúpula de cristal é uma estrutura que foi desenvolvida, é, para poder tornar possível os projetos é, é, genéticos e, e para receber as almas no planeta Terra que fossem trabalhar dentro da, da, da energia do, do despertar Crístico né é, Lembrando que a palavra Cristo ela está muito mais relacionada à energia cristal, de cristais mesmo, que existem cristais dentro da nossa glândula pineal, dentro do, dos nossos, da nossa estrutura até física, né? existem cristais que eles podem ser ativados. É, isso, isso, pelos estudos que eu fiz pouca me, assim, brevemente, o que eu entendi foi que a, a energia crística, a energia do Cristo é a energia cristal, não tem nada, não tem relação alguma com o Jesus Cristo na cruz, apregado, é, nada a ver com isso, assim, é isso dentro do meu estudo, veja bem, não quero influenciar ninguém também, a, não estou querendo causar nenhuma guerra santa aqui, né? É, bom, então, voltando à Cúpula de Cristal, a Cúpula de Cristal, ela, essa estrutura que foi desenvolvida para receber as almas, que estavam que também precisando vivenciar uma vida na terceira e quarta dimensão dentro do projeto crístico o que aconteceu ao longo do tempo foi que vários projetos é, foram várias várias encarnações né várias almas encarnaram sem a autorização da cúpula de cristal que é uma estrutura que eu acho que deu origem ao conselho kármico que é aquele conselho que diz se a alma vai reencindir na terra, ou se vai ter que ir para outro lugar, se pode é, passar a trabalhar dentro de alguma estrutura como espiritual como a Aruanda, virar um orixá, virar um, passar a trabalhar como preto velho, enfim. É, ainda é um estudo muito, muito breve que eu estou fazendo, então pode ser que tenha alguma, alguma informação equivocada. É, bom, esse livro aqui, ele vai falar sobre... É, Primeiramente sobre as estruturas que estão presentes no universo, né? que ele diz que a gente tem no universo, é, dentro do que a gente encara como matéria física, como essa matéria de terceira dimensão, né? como mundo físico, ele está relacionado ao, a uma coisa chamada é, matéria bariônica, que é, tem uma correlação com as estruturas de carbono, a qual o corpo Biológico terrestre é, é, como se ele fosse. É, é, ele é feito, ele vem dessa matéria bariônica, ele vem do carbono. Né, é um corpo supostamente composto de carbono. Vai. Será que tem alguém aí? Bom, <risos> sempre tem, né? É, enfim, ele vai falar assim: que os cientistas classificam o universo da seguinte maneira: é, 74% do Universo hipotético, que é a carga gravitacional, é denominado de energia escura. 22% do Universo calculado, que inclui raios-x, ultravioleta e raios gama, é a suposta matéria escura. E 4% do Universo conhecido e fotografado, é denominado de matéria bariônica. Então, quando essas é essas sondas é, espaciais da NASA, elas vão elas fotografam Marte e ela apresenta essa foto para a gente, a gente está vendo a matéria bariônica, a gente está vendo uma estrutura ali de Marte que é física dentro da terceira dimensão, que é composto da mesma matéria na qual a gente é composto. É... Quando ela fotografa, se você pegar um aplicativo para ver o universo, talvez você consiga fazer mudar, né, no plugin ali, né, mudar na, no aplicativo, os você é enxergar os raios. Que aí eu é é, ah, quero ver raios gama, quero ver ultravioleta, né, ver o universo com raios ultravioleta. Aí você, isso a gente está enxergando uma nuvem de cor. Só que por trás disso, em outra dimensão, outra esfera, existe vida é, em, com, outras, com outras formas estruturais é, biológicas e não biológicas, até de, de, de corpos, seres que são de energia. Vai. Bom, enfim, voltando à cúpula de cristal, é, que supostamente estava encarregada de, de, de ter a a responsabilidade sobre os projetos é, biológicos dentro da Terra, o, o que aconteceu foi é, essa essas esses projetos que passaram sem o crivo da sem o crivo da cúpula de cristal que foram almas que são as almas reincidentes de as, as almas exiladas de Capela, Talsete, Boronac que são muitas almas que estão aqui nesse planeta é, que são reincidentes, que são exilados dessa, desses, desses planetas de muitos planetas que explodiram, que que se dizimaram dentro da guerra de Orion. É, tudo isso é um estudo da cura quântica estelar do Rodrigo Romo, tá? Reafirmando que é, eu, é uma pesquisa minha que eu estou fazendo. Algumas coisas são é um, é um pouco do meu entendimento, outras são coisas que eu leio, que eu que eu releio aqui, e inclusive eu vou ler um parágrafo agora desse livro aqui, Experiência Morontial, Rodrigo Romo, que diz o seguinte: Do ponto de vista tecnológico, a cúpula de cristal estabelece as matrizes genéticas entre o fluxo de energia do conjunto espírito-alma-DNA, entre aspas, e o conjunto genético a ser estabelecido no plano material para que possa ocorrer o processo encarnacional e a vida como a humanidade a entende. O corpo astral, como é denominado no conceito espírita do Brasil e de outros países, é na verdade um clone geneticamente adaptado para viabilizar a compatibilidade do DNA entre o fluxo de energia de luz condensado, estabelecendo novos parâmetros do que será biologicamente compatível com a luz sólida. A radiação de fundo para estabilizar as frequências entre as diferentes dimensões ou frequências de luz são os neutrinos e as outras subpartículas do átomo, que realizam os acoplamentos frequenciais entre as diferentes matrizes e velocidades de desdobramento da consciência e da energia escura. Assim, as funções desenvolvidas pela tecnologia e responsabilidades da cúpula de cristal da Terra estavam e ainda estão além da compreensão da humanidade, que possui um conceito muito religioso e cartesiano do que é a vida e a forma como foi criada, baseada em conceitos básicos de um Deus único, que desenvolveu tudo a partir de sua vontade entre todas as diferentes realidades ou frequências da luz. Como já foi dito por um filósofo terrestre, existe muito mais entre o céu e a terra do que se imagina. Portanto, estamos revelando parte do processo para que saibam como é preparado o processo biológico de um ser que vai ser adaptado à frequência de cada planeta no plano é, de cada planeta. No caso, aqui tratamos apenas da Terra, mas nos outros mundos existe a equivalência. Estes seres da cúpula de cristal são membros das diferentes ordens e também da confederação intergaláctica, que ajudou a criar questões políticas das distintas federações ou estruturas políticas dos comandos estelares, com a presença espiritual e com a consciência dos seres imateriais da confederação." Hum, bom, ele fala aqui dos neutrinos, né, que pelo que eu lembro das coisas que eu li, o neutrino é uma subpartícula, né? É a partícula que está mais coligada com o que é o nosso espírito-alma, né? E os neutrinos são partículas que já foram comprovadas cientificamente que elas, que elas existem, né? Como o átomo também, né? E é, essa questão passa também a, a trabalhar né? como, que, como que a gente. É esse conceito de Deus, né? que a gente, é, dentro das religiões, tende-se tende a acreditar num, num ser sentado lá no seu trono, né? geralmente é barbudo, né? <risos> o barbudão lá sentado no trono que comandou, fez, criou tudo, etc. E tal. Isso supostamente não está errado de um ponto de vista de crença. Mas a estrutura não é, pelo que eu venho lendo, não é isso. É, o conceito de Deus é muito mais consciencial, muito mais uma energia né, que está que tá em volta do, de um projeto de evolução dentro de estruturas biológicas e estruturas não biológicas. A gente, a nossa alma hoje, está acoplada uma parte da nossa alma na verdade está acoplada à estrutura biológica que foi criada para poder viver dentro deste planeta ou seja este corpo vive neste planeta é, até um dia uma não sei se foi uma amiga minha que falou algo a respeito que é, existem até Teorias de que, tipo, supostamente o homem não, não tem como chegar a Marte porque o corpo biológico, biológico não vive em Marte, não tem como viver em Marte. É, enfim, eu nunca pesquisei isso, né, a respeito disso assim. Por um lado pode até fazer sentido mesmo, mas não sei, eu nunca pesquisei, não posso afirmar nada. Mas é, essa questão do corpo biológico, né, da estrutura biológica, é, tem a ver também com certos seres que aparecem que não têm a estrutura biológica, eles têm, são seres de luz, vai, e aí aparece e fala, nossa, eu vi uma luz e tal, é, são seres que já não, têm a, não possuem nenhuma forma física, e portanto eles não estão acoplados a uma estrutura biológica, eles estão, são energia, né? como existem também naves, né? existem as naves que, que são físicas, e existem supostas naves que são de energia que dizem que as naves da fraternidade branca da, da né, dos mestres, das mestres e mestras ascensionados de todo esse, esse povo aí são naves de energia ou seja elas foram são formadas pelo pela consciência múltipla das almas que vivem ali dentro é meio louco né não dá para gente não é para a gente mensurar, porque a gente está limitado aqui né, nesse corpo. Então, entender, racionalizar, é, colocar dentro da razão, dentro da, dentro do entendimento da, da matéria, algo que não é material, é muito complicado. né? A ciência ela, fa, ela, tenta, ela faz isso através das pesquisas e das comprovações das, das, das experiências. E algumas coisas ela comprova, fala, aqui existe um movimento de energia, algo que vem, vai para cá, tal, sei lá o que, tal, foi, colocou um negócio lá, provou, né? Mas existem estruturas que, eu acredito que, não que não existam, mas acontece que a gente não tem tecnologia suficiente, não tem tecnologia avançada ainda para enxergar. Talvez exista a tecnologia aqui, mas talvez ela seja resguardada por certos grupos, né? Que também não revelam tudo para os seres humanos, né? É, afinal, também a, a matriz, a né, matriz de controle, precisa ainda trabalhar dentro de, uma, de um projeto de aprisionamento mental, espiritual, é, para que ninguém saia daqui, digamos assim. Vai. Mas o sair daqui é, é um despertar interno. Por isso que essa história aqui... <risos> É, eu acho que tem muita gente que vai me xingar, viu? Mas essa história de intervenção alienígena. Ah, mano, isso aí é só. Só vem as coisa ruim, viu? Essa intervenção alienígena aí. Porque. Seriam seres que estão que dentro da estrutura biológica, dentro da matéria. E existem vários, vários é, supostos alienígenas que estão que trabalhando com governo oculto com outras estruturas de controle no planeta, então a intervenção seria deles, e eu falo até de, um, de uma série que eu assisti que chama V, que eu a recomendo, não tem no Netflix, não tem em vários lugares, talvez eu até tenha falado já disso, mas é uma série muito boa, que vem os seres trazendo a cura, aparece uma nave espacial no céu, todo mundo ah, a nave chegou e tal, alienígenas, não sei o que, e eles vêm e eles trazem uma mensagem de amor e de luz e de cura, mas na verdade eram seres disfarçados com, a cara, com, a, com uma carapaça humana para poder sequestrar pessoas, para poder sequestrar, fazer uma experiência genética, né? era um grande laboratório essa nave e também para dominar o planeta. Então, acredito que a suposta intervenção alienígena seja deles, e não de naves da, da, sei lá, da estrutura é, da Fraternidade Branca ou dos Mestres Ascensionados. Porque eles dizem muito do despertar consciencial interno, que é você desperta e você vai para a nave. Você, você que vai para lá, eles não precisam descer. Assim, o que eles vão fazer aqui? Eles estão aí, estão dentro de um projeto de, de controle, não controle, dentro de um projeto de evolução e de também é, ba, é, bloquear certas coisas do tipo a Terceira Guerra Mundial, entre outras coisas. É, então, só que com esse corpo que a gente possui, esse corpo físico que está também cheio de toxinas, até dos alimentos, da poluição também, né? Você respira, a gente respira poluição. Ele não tem um gradiente energético bom para entrar numa nave. Alguns talvez tenham, mas a grande maioria não. Então a gente precisa entrar com o nosso corpo astral na, nas supostas naves. Então eles não vão descer. A gente tem que subir. Então subir é realizar, fazer o trabalho interno. O despertar interno, o reto viver, reto pensar, ser feliz. É, e não criar muita expectativa também, né? É tentar. É como se fosse um sonho, né? Você entra só que você, quando está você sonhando. É, bom, é isso. Vários assuntos, todos são baseados nos estudos da Cura Quântica Estelar, do Rodrigo Romo. É, quem tem interesse, procure rodrigohomo.com.br. É, também tem diversos vídeos, áudios, meditações dele, e, e é isso, o meu estudo é muito baseado nisso. Outras coisas que eu também já li de outros autores, que é muito bom, vídeos também, que eu vivo vendo vídeos também no YouTube de outras pessoas até que conversam sobre espiritualidade, que eu acho muito bom, até com é, o canal do Jefferson Viscardi, que eu acho um ótimo canal, que ele entrevista os médios incorporados, é, acho muito bom, tem muitos ensinamentos ótimos de todas as entidades, dos pretos velhos, dos caboclos, dos exus, pombagiras, é. tem até também comandantes, ou pessoas que trabalham em comandos estelares, que são acoplados nos médios e o médium pela telepatia ele vai, a entidade vem falando, vem dando ensinamentos. É, eu acho, é um canal que eu sempre assisto, assim, recomendo, viu? Coisas, coisas que eu recomendo. Então é isso, agradeço a quem tá, ficou aí, viu o vídeo. Esse é mais um dos vídeos aí que eu estou gravando aí, graças ao incentivo da, da Nathalie Urbano, que me incentivou a fazer os vídeos. Agradeço a todos aí, agradeço a Nath. E é isso aí, vamos estudando, desvendando os mistérios do nosso interior, que já é o portal de abertura para conhecimentos celestiais e, e de outras esferas, outros planetas, outras realidades, além da matéria física. Né? Lembrando que as coisas que eu falei, supostamente a respeito é, de Cristo, de Deus, não tem conotação nenhuma com religião, não é algo... Para angariar seguidores e quero me tornar alguém que, que tem a palavra, que tem o conhecimento e, e. sabe? E aí me sigam. Não, não é para me seguir, não, porque mesmo porque eu também não gosto de ninguém no meu pé. <risos> é, eu diria que isso tem a ver com a minha personalidade, com, também com o meu Odu, também né, com uma regência forte de Oxóssi, que tem a ver com conhecimento. Então, eu leio, eu vejo vídeos, eu condenso alguns conhecimentos e, e se eu ficar guardando pra mim, né? Falar, não, isso é só meu, eu vou me tornar o grande conhecedor de tudo, eu não passar pra frente, é, é como, se, como se tivesse uma cobrança, assim, pô, você vai ficar. Você vai ficar só com você esse negócio aí? É tipo assim, pô, você fez esse, esse bolo de chocolate gigantesco aí, você vai comer sozinho? Não vai ter ninguém, não vai nem fazer uma festinha, então eu vejo o conhecimento como isso, assim, compartilhado e aprendo muito também com as pessoas, assim, são as pessoas que não leem livro também, pessoas que, que, que passam por experiência só com a intuição, né, em conexões espirituais, elas têm muita coisa para adicionar. Se você tem algum comentário para fazer, faz, manda inbox, manda comentário no vídeo, eu sempre tento ver e comentar de volta. E é isso aí, uma ótima semana para todos, muita paz no coração aí, muitas ligações estelares. E é isso, vamos aí então, curtir esse mato aqui, mato de Oxóssi, Caboclo, em pé.